meus amores! Já tô caindo aqui em Factory pra aqui, ó, pra ver o que vai rolar, né, minha gente? Tem bastante gente caindo aqui. E ainda possível cima a Factory tá com um círculo azul, né? Falando que tem loot bom, então vai cair geral. Vamos ver se eu consigo matar o máximo possível no soco. Cadê? Mas ninguém vai cair? Eu gosto de pegar a pessoa assim que cai, que ela cai já meio... Não, tá longe. Que ela cai meio tonta. Cadê? Não tem ninguém pra... Vai pegar Ai, ai, ai Peguei ele Peguei ele Não, não, não, não, não. Ah, moleque Peguei a W dele e ainda virei Moita Corre, corre, corre Ai, meu Deus Tira essa moita Ai, eu não consigo Ai, eu, eu sou péssima de AW. W Tira essa moita Sai Ai, a moita não quer sair Sai, moita Sai Saiu a moita Meu Deus do céu E agora? Eu vou no soco porque Gente, eu não sei jogar de a W Nunca joguei de AW. Ai, ai, ai Ai, vou morrer, gente Tem 150 e alguém Quem foi, eu não sei Eu vou no soco mesmo Tem. Tem Carinha chato, cara Assismou comigo Ele quer minha W Ele quer minha arma Ele quer minha arma Me deixe, homem Me deixe Vou matar tu no soco Pra tu aprender Vem aqui Bora Ah Se lascou Se ferrou Será que agora eu consigo? Alguém me deixa em paz Pra eu testar minha W Foi Mas não foi na cabeça Gente, eu ainda tô tentando Ai, não foi na cabeça, mas eu me na cabeça Eu vou ficar com a W, porque vocês sempre pedem pra jogar de A W, gente Eu sou muito ruim de A mas para tudo tem um começo, né, meu bem? Então vamos começar aí a usar a W <risos> Se vai dar bom, eu não sei Quero ver ninguém reclamando aí que eu não sei jogar Vamos ver o que vai acontecer Ó, o lootzinho bom aqui, velho. Tá ok, será que tem mais alguém aqui pra eu poder matar de AW? Eu quero dar tiro na cabeça com a WM, meu amor até agora eu não dei na cabeça, não. Só de punhos mesmo. Então vamos descer aqui, né? Um ano pra descer aqui pra não levar dano. Vambora. Vambora, vambora. Tem mais ninguém aqui? Ó, tem a, tem a bala aqui de AW. Eita, fiquei cacaico com... Não, eu preciso de uma outra arma, velho. Uma outra arma pra se eu não conseguir matar de AW, eu tenho uma outra arma, né? Ah, M4, M4 é melhor. Bora, Db4, então. E é lá um kitzinho que a queda sempre mimia, gente. Não tem jeito. Então tá bom. Vamos ver o que mais, cara. Agora sim, agora eu gostei. Mas eu vou tentar matar primeiro com a W, tá? Se eu não conseguir, aí eu vou descar O loot daqui tá bom mesmo. Ninguém passou aqui, cara. Não é possível. Ninguém passou aqui. Tem muita coisa, ó. Cartucho 3. Me pode. Mochila 3. Muita coisa. Deixa eu botar minha mira aqui na SK E... Xuxu, beleza. tem mais nada pra fazer. Pronto, tem Tenho... um. Tá com um lootzinho bom, mas eu acho que ninguém caiu aqui, não, velho. Só galerinha mesmo que caiu no telhado. Hum. Ai, a Danja. Ô, oh, abençoada, a Danja, abençoada. Cara, eu tô com muita bala de AR. 317. 337, agora? Ah, não cabe mais nada. Agora acabou. Agora não cabe mais nada. Vamos fugir da Danja, né? Porque eu não quero perder meu coletinho. Ai, Jesus do céu. Será que vai dar tempo? Corre, galera! Ai, corre! Nossa, eu tô com a, com a Kelly, mas eu não tô no máximo. Vai, vamos ver se a gente conseguiu fugir, né? Porque daqui a pouco vem a poison, né? Aquele inferno daquela... Poison. Não tem ninguém de longe agora pra eu tentar matar de AW? Eu quero testar, cara. Eu quero ser boa com essa arma. Tem muita gente boa no Free Fire com AWM. Eu quero ser boa também. Mas só seremos bons em algo se a gente faz o quê? Se a gente treina, não é verdade? Se a gente joga, se a gente treina. Então tem que jogar de AW. Ué, ninguém usou ali. Ninguém usou o padô que tá aqui, ó. Eu vou blindar o meu colete. Cadê a galerinha, véi? Sumiu o Heavy Pegar mais uns kits que ah, tem um ali Ah, moleque, agora? Ih, ih. Vou ter que ser nas cartas tá muito perto, gente Não vou conseguir Ah, ele ali ah. Cadê você, amiguinho? Bota a cara, bota a cara, bota a cara Cadê a tua, cadê a tua? Oi, eu sou o Goku Ali, atrás do muro Ah, meu irmão, quer saber? Eu vou é no soco Eu vou é no Hadouken Vai Ah, meu Deus Ah, vai quase no soco! Matei no soco! Falei que eu ia jogar só de AW Não quis não quis estragar aqui o meu desafio Olha quanto gel! Parede de gel pra caraca! Miguinho! Ele tava de MP40 Que isso! Acho que eu vou continuar com a Scar Deixa a Scar pra garantir porque dá pra, dá pra dar uma ruxada de Scar também né? Dá pra dar uma ruxadinha de Scar Ai, ah, meu Deus. Eu matei ele no soco, desculpa que eu matei no soco, velho Mas não queria estragar meu desafio O desafio que é ficar de AWM até o final Vamos ver se eu consigo Ah lá, o cara lá, o cara lá Eita Botei já achando que ele ia me lascar Uia, 150 Tô feliz! Não foi tiro na cabeça, mas tô feliz. Uma hora eu aprendo a dar só tiro na cabeça de AW. Vocês querem? Comenta aqui, gente! Comenta aqui! Comenta! Bora achar mais gente pra treinar aqui de AW. Comenta aí se vocês querem me ver mais jogando de AWM. Corre pras lives, tá, gente? Eu faço live de segunda a sexta-feira na Nono Live. Link aqui no box de informações, ok? Então vai lá, me segue e bora jogar uma partidinha. Bora jogar uma partidinha juntos. Eu faço squad, eu tô com a minha guilda agora. Ai, que vai ser uma guilda profissional, né? Bora de tiroleba. Tô com a minha guilda, que é a Fênix. Tô fazendo live de segunda a sexta na Live. Então me segue lá. Bora fazer buia junto. Nossa, a tirolesa não chega, né? Dá pra bater altos papos aqui, porque não chega a tirolesa. Vai, menina Vai, menina E o cara lá Ui Vou ter que pular antes Porque o cara Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Será que ele me viu? Deve ter me visto, não é possível Cadê o maluco? Ele deve ter me visto chegando na tirolesa, não, não é possível, Vamos embora, então Ele tá ali me aguardando Certeza, caranguejinho Deve estar tá ali agachadinho Eu não sou besta, vou botar um gel Vai que ele tá aqui, né? Só me aguardando Cadê tu? Ah, ele não me viu, galera Ele não me viu Na cabeça, na cabeça, na cabeça e ela também, cara, tava paradaço, velho! <risos> Ele tava se escondendo de alguém? O cara tava paradaço. Só assim mesmo, né? Consegui dar tiro na cabeça. Ah, ah, ah, ah, ah. Headshot. Hahaha. Ah. Onde que tá o outro amiguinho que ele tá fugindo, hein? Sete, gente. Matei sete. Acho que de punho e a W. De arma mesmo, só usei a W. Ai, ah, eu tô mó orgulhosa de mim. Cara, a dungeon era chatona. Toda hora pra cima da dungeon. Bora então pra, pra safe? A galera deve estar tá toda lá. Todo mundo gosta de negócio de adiantar safe, né? Então bora pra lá. Voltei pra Clock. Que era mais fácil pegar a tirolesa. E a safe já é aqui. Então eu vou ficar em clockman. Mais fácil. Cara, cadê o pessoal? Tem seis ainda comigo, né? Sete. Onde está esse seis? Eu quero usar minha W. Ô, oh, gente, tá bom, né? Pra primeira vez usando essa arma de, do começo até o final, tá bom, vai. duas horas depois e até agora não apareceu ninguém. Teve gente que morreu tiro na cabeça, outro foi eliminado. Mas até agora eu não vi nada, né? Então só tem mais três. Só tem mais três, a safe tá Vamos ficar aqui do alto dessa casa, no segundo andar. Cuidado que pode ter gente aqui, né, menor? Camperanes. Pra ver onde estão tá esses caras. Ah, lá, lá, lá, lá. Ah, moleque, achei. Vamos de AWZ, cadê eles? Cadê, cadê, cadê? Ah, só ficou um. É, é um daqueles lá. É um daqueles lá. Vou tentar matar de AW. Ah, meu Deus. Se eu perder, perdi, gente. Vamos tentar fazer o buiá. Ali não tá, não. Cadê onde ele tá, velho? Cadê o amiguinho que tava tratando contra o amiguinho? Cadê? Vou ter que subir pra conseguir enxergar. Tá difícil de enxergar. Aonde tu tá, meu irmão? Ah, Ai, 150. 150. Ai, botou gel, botou gel. Botou gel. Cadê? Aparece! Não quero precisar quebrar teu gelzinho. Bora! Ai! Ih, vai ficar botando gel até chegar em Nárnia. Ai, assim eu não acerto, assim eu não acerto A cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça Bota só a sua cabeça Ai Não Calma aí, Gredi Ai, tá me meando. Gente, pelo amor de Deus Essa W é muito difícil Calma que uma hora vai Uma hora acerta que vocês tenham gostado, gente. Deus usando a WM. Primeira vez mesmo que eu jogo o jogo inteiro assim, vai.